da passada, mas eu particularmente eu faço poucas terapias dessa por ano umas duas, três só quando a pessoa pede né? quando ela quer muito, tipo assim, ela pede, ela quer eu faço terapia mas não é que eu faço porque eu sou porque eu quero fazer, não é porque a pessoa quer fazer normalmente a regressão é até a infância 99,9% é infância, porque as emoções da infância comprometem o presente e o futuro. As emoções desconstruídas por alguém ou por ele mesmo comprometem o presente e o futuro. E isso precisa ser tratado, é simples. E uma vez tratado, nunca mais volta, nunca mais retorna.